Olá! Olá! Pessoal amigo, né? Que estão aí, hoje eu estou um pouco atrasada, para variar. Gente, eu corro muito, juro. É muita coisa para fazer, e agora que eu tô dando esse curso, né, da energia fria com a radiestesia, então a gente precisa sempre estar tá preparando uma coisa ou outra, porque vai ter nesse final de semana. A conclusão e a, a correria grande, então, até sair de lá, atender e ver para cá fazer para fazer a live. Às vezes demora um pouquinho, né? E eu tô renovando tudo, tô renovando as apostilas, tô renovando a mesa. Porque tudo tem tá em mudança sempre, numa mudança muito grande e nós precisamos acompanhar a mudança, né Solange, Solange Brasileiro, tudo bem com vocês? Bom, para quem me pegou sem querer por aí no meio do caminho, meu nome é Armin, Armin de Gourmandian e como eu faço todas as quintas-feiras, Independente de, de ser em cima do horário, porque eu me comprometo a começar às 9 horas da noite, né? Mas, independente disso, de eu começar um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, eu tô aqui com vocês. E hoje eu vim pensando assim, né? Eu atendi umas pessoas e vieram assim umas coisas interessantes na minha cabeça. Depois eu conto para vocês tudo que eu faço, mas primeiro eu quero falar desse negócio aí que me veio na cabeça quando eu tava atendendo. Tudo bem, Elizabeth? Uh, olá. Uh, tô gostando de ver que tem um monte de gente aí. A Neuza, né? Eu tô lá, Neuza. Aí eu tava atendendo hoje uma pessoa e me veio, assim, de conversar com ela e ela falou assim para mim, Armin. Até quero mandar um beijo, porque daqui a pouco acho que ela me assiste. A Marília, né? Posso falar o nome dela? Que tem muitas Marílias. Elisabete também tá aí, Gonçalves. E ela falou assim, sabe, amém, eu me lembro quando eu comecei o tratamento com você, eu não conseguia falar, eu, eu era entalada na garganta, como a maioria é, né? Eu era entalada... E eu tinha amigos, eu tinha pessoas que, sabe, que me usavam como queriam e eu não queria magoar essas pessoas, desfavorecer. E eu acabei, acabava me desfavorecendo e eu engoli, engoli, engoli a ponto de eu chegar no, no pé, de ficar distante de mim, de, não, de eu ser as outras pessoas e não ser eu. Tudo bem, Maristela? Como é que tá aí no Paraná, né? Como é que tá aí? Tá tudo bem? Aqui começou a chover, agora à noite, e eu fiquei assim, sabe, eu sempre me vi muito distante de mim, e agora que hoje, hoje foi o final dela, ela hoje fez a sexta sessão, e aí ela pegou e falou assim, e eu vou encerrar com chave de ouro. Eu falei, por quê? Ela falou, sabe aquela amiga que eu tenho? Que é uma amiga que fala, fala, fala, fala. Ela sabe tudo, é boa, é a mamãe quer ficar ensinando, querendo ensinar a gente. É a esperta, é isso e é aquilo. Olha, eu acabei com ela. Ela veio com esses papos furados pro meu lado. Ela veio falando que... É, falando um monte de de coisa de sogra, de nora, e eu dei um exemplo para ela que mostrou para ela exatamente quem ela era. A mulher se perdeu, não sabe o que falar, e vocês acreditam que a voz dela estava exposta? Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não sei o que falar, e de repente ela tá falando assim, tá falando para fora? Isso me deu... Ah, Joinville, Santa Catarina, tá certo, Maristela, é que é tanta gente que a gente atende aí no sul a distância, que às vezes eu me perco, não sei quem é que eu, eu confundo os locais. E ela, ela fala assim, eu consegui falar, e sabe o que ela fez pela primeira vez? Ela logo que sai correndo, mudando de assunto, ficou uma semana sem me ligar, porque ela não ficava nem dois dias, porque ela tinha duas orelhas boas para ouvir, e, de repente, ela percebeu que as orelhas não estão mais dispostas porque as de burro viraram de gente. Bem assim, né? Uma pessoa que eu nunca esperava que fosse falar desse jeito. E ela, e ela me procurou, né? Um dia desses e falou rapidinho alguma coisa. Eu falei, bom, você espere que ela vai te ligar. Ela tá maquinando no que ela vai falar pra você pra te derrubar de novo. E como que ela vai te derrubar? Por exemplo, você falou de sogra pra ela, você exemplificou a tua sogra. né? que ela tinha muito ciúme do teu marido e tal? E você quis dizer que ela era esse tipo de sogra. E ela vai vir pra você e vai falar da nora. Que tipo de nora você foi também. Mas só que ela vai exemplificar com a outra. E aí você vai falar assim, nossa, você foi esse tipo de nora, é? Que bom que você está reconhecendo, né? Sinal que você está amadurecendo. Eu comecei né, a dar umas dicas para ela. Então, o que, que nós temos que fazer, gente? Nós temos que ter muita rapidez né? Uh, na inteligência. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas querem tirar a gente da gente. Elas querem fazer você ser moldada e adequada no que ela projetou. Ela quer que você seja o que ela quer para ela. Tudo bem, Pedroca? O Pedro, nosso, ai, meu amigão lá da Rádio Mundial, né? O técnico de som, aquele técnico de som maravilhoso que eu amo, né Pedro? A gente se dá super bem. Ele está sempre vestido com as camisas da Havaí, aquelas coisas toda florida, né Pedrão? Uh, logo, logo você vai me ver aí, viu? Acho que pela manhã. Vamos ver. Um beijo grande, Pedro. Bom. Uh, então, o que que acontece? A pessoa, ela quer, te, ela quer fazer você sair de você para ser ela. Sabe? Porque quando você for aquela pessoa, quem você vai ser? Um instrumento da cobra poder destilar o veneno. Né? É. Porque toda cobra, porque a pessoa que quer tirar você dela para você ser o que ela quer, ela quer destilar o veneno, lógico. Ela não tá querendo uma pessoa que venha junto, que seja uma pessoa amiga, que seja uma pessoa assim, sabe, de troca de valores, troca de amizade, troca de informações... Uh, tanto é que muitas vezes a pessoa pergunta assim, ah, Armin, muita gente que passa por mim pergunta, o que, que é essa tal evolução? né? O, o que, que é o espiritual? O que, que é a evolução? O, o, o, qual é o objetivo disso? O objetivo de nós estarmos aqui? Então, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Eu só quero concluir. Então, eu disse uma coisa a ela. Eu digo uma coisa para vocês. Quem põe uma cobra em casa, está sujeita a ser picada pelo veneno. E a partir do veneno, a partir do momento que aquele veneno entrou, ele não vai sair mais. Cuidado com quem você lida. Cuidado, olhe primeiro para você, porque as pessoas, elas querem detonar a outra. A maioria é assim. Ela quer que a outra seja o exemplo que ela quer ser, entendeu? Para poder se vingar, para poder agilizar, para poder fazer qualquer coisa com aquela pessoa. E qual é a decepção dela quando ela não consegue isso? O, o se alimentar com o próprio veneno que ela se predispôs. Então, o que que acontece? Vamos supor, uma pessoa chega, ela fica maquinando em como ela vai te detonar. Porque você pôs aquela cobra dentro da tua casa, você tá criando. E ela, Então, ela fica assim, como que eu vou, né? Picar e jogar o meu veneno naquela pessoa. Tá. Chega uma hora que ela fala, não, eu vou pegar um ponto fraco dela. Só que ela não conhece o seu ponto fraco porque você não tem. Ela vai usar o dela. E qual é usar o dela? É como ela enfraquece com determinados comportamentos. Então, ela chega... Ela pega um pontinho de nada, uma coisa idiota, e tenta te detonar com aquilo. Entendeu? E quando você se expõe, você vira e, e, e clica, aperta o botãozinho. Aquele botãozinho maravilhoso, né? Que a gente costuma falar do foda-se. Quando você aperta aquele botãozinho... A pessoa, ela, ela, naquela hora, ela se desfaz por inteiro. E quando ela se desfaz, ela não aceita, ela quer ficar inteira. Para ela ficar inteira, ela precisa encontrar uma outra forma de detonar você. Mas por que, que ela precisa de detonar? Porque ela veio com uma informação de que você é uma pessoa de valores diferentes do dela, da família dela, daquilo que ela expressou, daquilo que ela pensou e quis te condicionar, mas não conseguiu. Então, ela vai tentar te detonar o tempo todo. E o que, que você vai fazer quando ela fizer isso? Você vai devolver para ela o que é dela. E quando ela perceber... Que ela que ficou perdida com o que ela fez e ela não conseguiu se achar, ela começa a virar a vítima. Vocês entenderam? Se não entenderam, pode perguntar aí. Como que uma pessoa vira vítima? Quando ela quer que a outra pessoa seja o que ela espelhou, quer que seja o que ela projetou na outra pessoa que é dela. Ela não consegue descarregar essa projeção. A projeção bate e volta, que é o veneno que ela não conseguiu destilar na outra e teve que engolir de novo. Ela vai tentar por um outro meio, né se mostrando de vítima ou se mostrando assim... Ai, tá bom, eu não vou mais dar bola, eu vou, eu vou pôr um coraçãozinho, né? Vamos dizer, eu vou pôr dois coraçãozinhos pra todo mundo, pra você eu vou pôr um só. E achando que tudo isso quer dizer o seguinte, esse coraçãozinho não é meu, é dela, tá? Porque de mim você não tem. Então, ela vai procurando corroer e roer pelas beiradas. Olha o perigo que são as pessoas e como elas querem tirar você do seu eixo, do seu eu, para ser, ser elas. Bem, conclusão da história. Não permita que isso aconteça. Mas, Armin, como que a gente percebe? Como que a gente sabe disso? Como que a gente pode lidar com isso? Você só pode lidar com isso o dia que você encaixar. O dia que você não for o seu semelhante, mas você deixar de ser o seu próximo apenas, mas for você por inteiro, por inteira. O dia que você descobrir a força que você tem, gente, ninguém veio fraco pra cá, nós viemos muito fortes. As pessoas querem nos enfraquecer. Entenderam? E no dia que você descobrir a força que você tem e você tomar posse de você, ninguém mais te detona. Porque nós, nós vivemos dentro de um grupo social, dentro de, uma, dentro de uma cultura, onde, à medida que a pessoa for envelhecendo, que é como eles dizem, é, ela vai precisando mais né? depender dos mais jovens. Os mais jovens, eles criaram uma série de expectativas em torno daquela pessoa que não favoreceu, aquelas expectativas, vamos dizer, não a favoreceu muito. Por quê? Porque ela queria que aquela pessoa fosse do jeito que ela projetou e a pessoa não foi. Então, o que, que ela vai fazer? Ela vai vir com as dez garras por cima daquela pessoa. Como querendo dizer? Agora ela vai ver quem eu sou. E o quanto ela vai ter que se humilhar. Por quê? Porque ela vai depender de mim. Entendeu? Ou de nós, seja de quem for. E quando você se coloca em você. E na sua posição, e a pessoa percebe a força que você tem, ela é que cai. E quando ela cai, ela tenta provar que ela conquistou o um mundo, porque ela não conquistou nada. Mas ela vai tentar provar, fazendo picuinhas. E só que você vai virar naquele momento o espelho. Você vira o espelho dela para ela. E ela passa a se enxergar. E quando ela se enxerga, ela vai ver a palhaça, os palhaços, a, a ignorância que existe naquela criatura. Vocês estão entendendo, gente? Quando eu tomo posse de mim, quando eu adentro em mim, e eu tiro tudo que está falho, eu tiro tudo que não está bem, eu tiro as coisas negativas e as pessoas, eu tiro as outras pessoas de dentro de mim e só eu assumo a mim, o meu poder, assumo a minha posse, eu me apego a mim, ninguém mais consegue me derrubar. A partir desse momento, a partir desse momento, eu vou ser a melhor amiga, assim como eu vou ser a melhor inimiga. Porque não é que eu vou ser a inimiga quando eu não aceitar mais as deformidades que a pessoa quer me trazer. Elas vão me ver como inimiga, porque as deformidades estão dentro dela, não dentro de mim. Estão dentro dele, não dentro de mim. Eu em mim, eu não tenho mais deformidades. Eu não tenho. Porque eu tomei posse e quando eu tomo posse, eu não vou mais querer a deformidade. Eu não vou mais querer a deformidade do outro. A Tereza já chegou, olha lá. Eu, eu não vou mais querer a deformidade do outro, né? Querer me dar o bote. Eu não vou permitir isso. Por exemplo, não adianta querer me convencer que você está fazendo aquilo por favor, porque você gosta. Não, você não vai me convencer em nada. Porque ninguém faz nada por favor se não tiver... Um favorecimento atrás daquilo. Por favor, é uma questão de troca. É uma questão de, de ter, sabe, uma, uma escolha para conquistar algo para si também. Né Messi? A Tereza, o Messi estão aí, boa noite. A Tereza estava até agora há pouco com a gente lá. Fazendo, aplicando energia fria para o povo, aplicando radiestesia. Muito legal. Então, gente, o que, que é, isso faz parte do nosso dia a dia. Quando você toma posse de você, quando você entra em você, não cabe mais outra pessoa. Você não cria mais dependências. Você não cria mais instabilidades. Você não cria mas uh, ignorância para lidar com ignorantes, você cria a certeza de que você é. Você, você possui um único poder, que é o teu mesmo. A partir do momento em que você vai desejar a você... Tudo aquilo que você desejava para o outro, para o outro, para o outro. Não, Deus te proteja, Deus vai te dar muito. E lá dentro tá assim, aí você pode cuidar de mim, entendeu? E não é assim que funciona não, que Deus dê muito a mim. Porque ele dando muito a mim, eu vou cuidar de mim. Eu sou em mim, eu vou ser inteiramente em mim. Eu não vou precisar cuidar de ninguém e ninguém vai precisar cuidar de mim. Mas nós vamos conviver dentro de uma harmonia, sem precisar, mas fazer por amor e para conquistar a, a, própria, a, a própria benção. Que é a benção de poder trocar, compartilhar sem competir. Isso é muito importante para nós. Ah, na segunda-feira, lá na rádio, eu estava conversando, né, antes de entrar no programa, eu estava conversando com os amigos lá que chegam, que também tem programa, e estava o Claudinei, que nós batemos bastante papo. Gente, eu vou estar na Feira Mística, né, Tereza? Nós vamos estar lá com o ambulatório, na, na Mystic Fair. Ó, oh, vocês já estão avisados, tá? Vou dar palestra, vou estar com o ambulatório, já está tudo combinadinho lá. É gratuito, vai ser muito legal. E nós estávamos conversando e um deles falou assim, sabe, Amém, eu estou muito feliz. Eu falei, que bom. Por quê? Ele falou assim, eu trabalhei sábado e domingo de graça. Não comprei nada. Nada. Trabalhei das sete horas da manhã... Quer dizer, eu madruguei no sábado e no domingo até quase meia-noite, sem parar, numa alegria, numa convivência, numa, numa grande palestra, conferência que teve lá, não sei de quem. E eu fui, eu, eu, eu amei fazer o que eu tava fazendo, mesmo porque eu não preciso ganhar, mas eu fui gratuita, eu fui de graça. Aí eu virei pra ele e falei assim, olha, do jeito que eu estou te vendo hoje, você não foi de graça. Você recebeu a graça. Quando nós damos, quando nós oferecemos, quando nós compartilhamos, nós recebemos a graça. Nós recebemos a graça de sermos nós naquele momento em troca de tudo que estamos realizando ali. Porque nem tudo é dinheiro, gente. Nem tudo se faz por dinheiro ou, ou, ou por uma questão de, sabe, de prepotência, de arrogância, de querer aparecer, de voluntarismo, de não sei o que, disso e daquilo. A pessoa faz aquilo por amor. Então, a maior graça que existe é quando nós recebemos a graça, oferece, quando oferecemos algo e aquilo vem... Em triplo, em amor para nós. E você pode ter certeza que a pessoa ela vai conquistar muito, mas muito mais na vida dela. Nós estamos agora num momento de transição e esse momento é um momento muito difícil. Nós estamos vendo muitas mudanças, nós estamos vendo muitas coisas estranhas acontecerem, mas nós não podemos nos deixar levar pelas coisas estranhas. Nós precisamos nos manter em nós. Então, gente, não, você pode até achar que isso seja excesso de egoísmo, não é não. Porque se você não cuidar de você... Se você não tratar você, o que que vai acontecer? para onde você vai? O que que você vai levar de benefício? Eu pergunto, você tem certeza que a hora que você desencarnar daqui... Você vai estar com seu filho? Com a sua filha? Você está, vai estar com a tua mãe, com teu pai, com teu marido, com a tua mulher... Com o teu primo, com a tua, com a tua irmã, com não, sei, com não sei quem? Você tem certeza que vai acontecer isso? Ou você, de repente, vai se ver totalmente isolado? Hoje eu estava conversando isso com a Tereza, agora que eu vou falar sobre evolução. Hoje eu estava conversando com a Tereza, e a Tereza perguntou assim para mim. Ah, men. Ah... Eu ouvi uma pessoa falar que 80% das pessoas que desencarnam ficam grudados aqui na Terra, que eles não vão embora. Veja bem, eu não sei se são 80%, quem é que te trouxe isso? Pode ser 80%, pode ser 70%, mas por que que estas pessoas, esses seres que desencarnaram, que deixaram de ser pessoa e que é espírito ferrado, que está por aí, perdido, por que que elas se mantêm aqui, viu, Tereza? Por que que elas se mantêm? Porque elas não ascenderam para a realidade da vida. Elas não conseguem se entregar para aquela sensação de liberdade e, e deixar o espírito ir para um lugar, para um portal, passar pelo portal, pelo portal do amor. Porque elas desconhecem o amor, o amor para elas é o apego pelo outro, não por elas, pelo outro. É, o, é a posse pelo outro, é a posse pelo dinheiro, é a posse pelas conquistas que elas têm aqui na terra, é a posse dos filhos, é a posse do, dos amigos, é a posse de não sei quem. Elas não conseguem se libertar, elas não conseguem sair disso, porque a sensação de abandono é uma sensação cruel. É, é uma sensação cruel. E elas levam com elas essa sensação de abandono. Elas não permitem que ali elas se despediram. Definitivamente ou não, não sei. Daqueles que elas chamavam de família aqui. Daqueles que elas colocavam como pessoas com as quais elas iam conviver pela eternidade. Quantas pessoas, a partir do momento que perde, que morre, que perde não porque ninguém ganhou para perder, né? Mas que morre um companheiro, que morre o um marido, que morre... Gente, a pessoa entra numa agonia tão grande, que entra em depressão, que entra em síndrome do pânico, Imagina aquele espírito que está lá, o que aquele espírito está grudado nessa pessoa. Porque aquele espírito também não está preparado para ir embora. Então, fica esse jogo, né esse jogo de, de um querer uh, vampirizar o outro. Fica totalmente uh, naquela naquele desespero naquela síndrome, então é lógico que os espíritos continuam, no, continuam obsediando, continuam grudando, continuam atraindo, continuam virando um encosto de vampirização daquelas pessoas com as quais eles conviviam, que aqui eles chamavam de pai, de mãe, de amigo, de irmão, de irmã, de mulher, de filho, de sei lá eu do quê, porque eles não se veem Ainda sem aquelas pessoas. Se nós analisarmos bem, nós somos seres de milhões de anos, né? fomos evoluindo, e eu ainda acho que nesse período de evolução, nós já tivemos várias idas e vindas, eu acredito no túnel né? no túnel do buraco negro que entra lá e volta quando a pessoa ainda não está habilitada e volta para para começar de novo dentro de um outro de uma outra lucidez de um outro espírito dentro não é o, o outro espírito que não é o dele mas de de, de uma outra condição de uma renovação espiritual enfim, não é um assunto que eu vou falar aqui agora. Eu falei isso na minha palestra e foi maravilhoso, o pessoal começou a refletir muito por cima disso. Mas, enfim, uh, por que é, que acontece isso em tão pouco espaço de tempo? Quer dizer, você convive com uma pessoa que... Oi, Neventon, grande então um abraço pra você também, a Valkyria, Vanessa. Olha, se alguém pulou, vocês me desculpem, mas não dá pra ver todo mundo, tá? Então, o, o que que acontece? Nós, nós somos espíritos, vai? De centenas de anos, de milhões, vai? Mil anos que seja, vai? Milhares, tá? Olha o que é a doença do espírito ainda. A pessoa convive com alguém. 60, 70 anos. 30, 100, 90. Chega até aquele ponto de começar a esquecer o que estava fazendo. Às vezes devido à idade. E ela gruda de uma tal forma. Que ela esquece que ela é um espírito milenar. É só você mesmo, viu, né, então Ela esquece que ela é o um Espírito de Deus, milenar. Que ela não é de ninguém, mas que ela é da vida, né, Beatriz, né, Vanessa. É, é, ela esquece de tudo isso, ela esquece, principalmente do que ela veio fazer aqui e do que é um processo de evolução. O que, que você entende por evolução, hein, Neventon? O que, que você entende por evolução? Beatriz? O Vanessa? O que, que é isso? Por, por que, que a gente fala que nós viemos aqui para evoluir? Evoluir é, é pós-graduar, evoluir é isso, é aquilo... Não, é simples. É a gente deixar de ser troglodita. Entendeu? É nós, por exemplo, nós temos ainda informações densas dentro de nós. O universo, gente, não tem começo, não tem meio, não tem fim. O universo é uma constante transformação, mas é uma coisa assim. É, abrangente, ele abraça todos, porque todos são filhos da luz. Ah, os da, os, da, os da treva também são? Também são filhos da luz, viraram trevas por opção. Mas não deixaram de ser. Não é por uma fase. Querem optar para ser agora trevas? Vai ser, vai lá, sei lá o que vai acontecer, mas vai ser num outro processo. Então... Uh, para que que nós precisamos? Sabe qual é a impressão que dá? Que todo mundo pensa que é muito difícil viver num lugar que não seja igual à terra. Por quê? Porque precisa ter um irmão, precisa ter um namorado, precisa ter um corpo, uma casa, um lugar que abraça, alguém que abraça, alguém que beija, alguém que planta, alguém que colhe. É essa visão diminuta... De, de bem diminuída que as pessoas têm e eu digo mais a vocês isso existe esse tipo de plano e parecido com a Terra existe e muito mais avançado muito mais evoluído a Vanessa está dizendo algo aqui ela está dizendo isso daí cada um tem uma missão a ser cumprida nesse plano o companheirismo é para todos nós ajudar é para todos nos ajudar nessa caminhada. Mas cada um possui o seu caminho a ser seguido. Sim, nós precisamos todos de ajuda. Mas nós não somos seta de orientação para aquele que vai encontrar o caminho dele. Eu vou encontrar o meu caminho, você, Vanessa, vai encontrar o seu, mas... O que eu não vou servir de seta para você ou você para mim, mas nós vamos ser pessoas que vamos trabalhar para tirar aquilo que te impede de decidir, de escolher, de encontrar o seu caminho, entendeu? Por exemplo, eu faço isso. O meu trabalho, ele é voltado para isso. Eu tô vendo aqui meus cabelos brancos já, né, que eu preciso tingir. Então, uh... O que, o, que, o que que diferencia? Nós vamos escolher o nosso caminho. Ninguém vai servir de certa para ninguém. Porém, tem pessoas que ainda não conseguiram tirar esses, essas coisas ruins de dentro dela. As informações de crenças, sabe? A... Ah, Aquela, os paradigmas, os hábitos, as programações, eu sou totalmente contra a reprogramação, porque reprogramar é por uma outra programação que não tem nada a ver com o nosso espírito, é só cerebral, o cérebro não é espírito, é célula, então é muito diferente. Uma hora eu vou falar a respeito disso, hoje eu não vou entrar nesse tema, porém, nós precisamos de ajuda para quem já vivenciou isso e já veio com esse dom né, de, de, de fazer observar aonde nós adquirimos, em que situação nós adquirimos aquelas travas, aqueles traumas, né? aquela, a, a, sabe, pessoas que se mutilam, gente. Vamos combinar, uma mulher vai lá e tira o seio. Vai lá e tira o seio. Ela tá se mutilando. Qual é a abertura que essa criatura tem? Qual é a abertura? Você entendeu? Qual é o caminho que você vai indicar para essa criatura? Nenhum. Aquelas pessoas que modificam o rosto, que ficam enxertando coisa, que tira daqui, põe ali, que tira gordura daqui, enfia na cara. Sabe? Elas não se aceitam, elas não se veem. Para que fazer isso? Assuma o seu rosto. Assuma você. Elas querem ser o um espelho. Elas querem ser o um espelho da mentira. Que elas estão criando na cabeça delas. Pessoas apegadíssimas. Então... Como que essas pessoas vão ter noção do caminho a escolher? Como que essas pessoas vão lidar com o psicólogo? Elas vão direto no psiquiatra para tomar remédio? Porque o remédio adormece o cérebro. E não precisa escolher nada, porque a pessoa ela vive aqui só, nesse mundo. Ela vive e ela acaba transitando em, em, em, em alamedas tão pequenas, alamedas conhecidas, que elas não conseguem se abrir para a vida. Né? Nós precisamos, sim, de ajuda, com muita lucidez, que nos mostre o caminho, mas não, que não seja certa, mas nos mostre o caminho de adentrarmos em nós, limparmos essas informações, esses implantes que tanto nos prejudicam, que tiram, que vem dos nossos antepassados, que vem alguma mácula do nosso espírito que é o nosso ancestral, alguma mácula que vem da nossa infância, da concepção, Aquilo que vai nos deformando e destruindo ao invés de nos construir, não é? E vai impedindo a gente de crescer. Quando nós tiramos tudo isso que as pessoas puseram, que a religião pôs, as crenças, né? Que os, os padrões, quando nós arrancamos isso, nós entramos em nós. A nossa seta intuitivamente virá. Ela vai ser mostrada a cada, a cada milésimo de segundo, através da intuição, e a intuição é o nosso espírito, é a nossa alma. É a nossa alma gritando e falando dentro de nós. Siga o seu caminho. Vá em frente. O seu caminho está lá. A sua seta vai mostrar. E vocês sabem que eu vou dizer mais uma coisa pra vocês. Isso é tão verdadeiro que quando você se perde em algum lugar, tá dirigindo, de repente você se perde, você fala, ah, eu não vou me estressar. Eu vou aonde, de repente, eu senti, parece que tem um imã que me puxa, alguma coisa, eu vou entrar lá. Você entra e você, na maioria das vezes, acaba dando certo. Na maioria das vezes, não todas as vezes. Raramente você se perde quando você acredita e confia em você. Então, o primeiro passo é nós tirarmos todos de dentro de nós e passarmos a confiar em nós. Tá bom? Bom, pessoal, eu não vou me prolongar mais. Para quem quiser fazer palestras comigo sobre estes e muito mais temas... Eu vou fazer agora um, no dia, numa quarta-feira, à, à, à noite, né? para quem trabalha à noite, numa quarta-feira, sobre todos esses assuntos que eu abordo, então vai ser assim. Eu vou falar sobre o espelho d'alma, sobre tudo isso que acontece conosco, Uh, e depois encerro juntamente com a Tereza, que ela gosta de ir, né? Com a energia fria ou a radiestesia magnética imantada. Meu trabalho é construído por cima da, do registro da memória celular pelo DNA. Então, é onde a gente localiza implantes e eu sempre digo a vocês, implantes é uma coisa, chip é outra e placa é outra. Placa e chip se misturam, né? Que vem dos ovoides, que vem daqueles espíritos que já viraram aquele ovoide grudento, né? De tão ignorante que eles eram. Então, eles viram essas deformidades... Né? Às vezes fica tanto tempo aqui grudado em alguém e alguém nele, que, é que quando aquela pessoa desencarna, viram dois ovoides e vão grudar em um outro. Por quê? Porque não querem expandir, não querem se libertar, não querem ir para onde é a vida e para onde é o caminho levá-los. Bem, então no dia 17 de outubro, das 19h30. Até às 21 horas eu vou dar uma palestra. Tá sendo muito legal temas diferentes, coisas que vocês nunca ouviram e eu também nem sabia. Que eu começo a falar e aquilo vem e é um negócio bárbaro. Não tem livros, não tem nada. Ah, que bom que você vai fazer meus cursos, mestre! Eu vou adorar, né? Então, vocês já comecem a fazer a reserva porque meu espaço é pequeno, tá no dia 17 do 10, das 19h30, às 21h, aí o pessoal pergunta assim, Ai, Arne, você dá exercício? Não, eu dou um relaxamento para passar energia fria. Eu não sou daquele tipo que fala assim, olha no olho do outro, entra no olho do outro, vai lá, abraça, ajoelha no pé do outro e beija a mão do Gente, sabe, me poupe, ai meu Deus do céu, não precisa disso. Me poupe dessas coisas. Vai andando, vê onde você... Sabe, você tem que andar e pisar, mas não vê onde você tá pisando. Pôr os pés no chão, mas é diferente. Sabe? Eu, eu, eu parei de dar coisa em dupla, eu dou coisa única. Eu posso até dar em dupla quando é algum exercício assim, diferente, mas nada tão apelativo chega de fazer isso e ficar visualizando aquela cachoeira, com aquele negócio, aquela luz azul. Sabe, até é para adormecer a mente da pessoa, porque depois você volta a fazer a mesma coisa e pior ainda. Então, vamos entrar na realidade. A realidade é o seguinte, é você ser você. O dia que você for você, que você tirar todos de dentro de você, e só você cober gente, o que é dentro? É dentro, fora, em qualquer lugar, é você. O outro não gostou de ouvir, o problema é dele, ele que não viesse perguntar. É o que eu falei hoje, a pessoa não quer ouvir, não pergunta. Agora, se pergunta, vai ouvir. A pessoa tá pedindo minha opinião, vou dar. Eu não vou dar uma coisa mentirosa. Se a pessoa fala alguma coisa pra mim, ela vai ouvir a outra coisa que ela talvez não queira ouvir. O problema é dela, não é meu. Entendeu? Aí ela se faz de vítima, de coitadinha. Coitadinha de mim, Ah, vai caçar sapo no meio do mato, gente. Eu não vou abrir porta pra, pra urubu, não. eu não vou pôr... Uh, não vou pôr cobra fingindo que é minhoca na minha casa? O que, que é isso? Quer ser cobra? Vai lá na jaula e fica lá no meio das cobras. Uma pica a outra. Aí tudo bem. Não como para o meu lado. Então, nós precisamos aprender a encontrar o nosso caminho. A usar a nossa seta. Ver aonde ela está para indicar e nós caminharmos nela. Se é um caminho estreito que a maioria dos caminhos são estreitos. Se vocês derem uma visualizada, vocês não vão ver um caminho largo, vocês sempre vão ver um caminho estreito. Mas o portal é maravilhoso. E conseguirmos entrar em outras dimensões, nós vamos ver que a vida que nós vivemos aqui não é tão diferente de muitas vidas que nós possamos viver. E habitar em outras dimensões, gente. Ninguém vai ser numa estrela isolada. Nós somos inteiros, nós somos seres que habitamos juntos em outras dimensões. Ah, sabe, não se apeguem, vivam sem apego ao local. O único apego que vocês precisam ter é de você ir com vocês mesmos. Quando você vibra nessa sintonia, você blinda a entrada do outro e desperta e se liberta para você mesmo. É isso que é importante. Quando você olha para você e diz assim: Sinto muito, mas diga para você, não para o outro. Olhe para você, sinta. Coloque como se fosse um espelho na tua frente e diga assim, sinto muito. Sinto muito, Armin. Sinto muito, entendeu? Me perdoa. Me perdoa das culpas, das cobranças, da ignorância, da sensação de abandono, do acreditar nos valores externos de criar iras e raivas, muitas vezes, por, por, por querer destruir, desconstruir o que o, a mim mesma para construir o outro dentro de mim. Nossa, eu não posso construir ninguém a não ser eu mesma. Então eu digo assim, me perdoa. Me perdoa. Não é pedir perdão para o outro, é para você. Me perdoa. Ninguém perdoa ninguém a não ser a si mesmo. Quando você perdoa você, você ama a todos. Sabe, não desafie ninguém, mas também não permita que ninguém te desafie. Deu uma de grossa, deu uma de grosso com você, cai fora. Sabe? Você tá dando uma oportunidade, a pessoa não responde, não adianta vir cheio de graça depois, porque não vai mais ter espaço. Não permita um erro duas, três vezes. Corte no primeiro, para não dar oportunidade de vir um pior. É isso que você deve fazer. Seja você a cada minuto. Aí você diz assim, te amo. Como que você pode amar a qualquer pessoa se você não disser a você? Você. Te amo. Como que você sabe o que é amar? Como que você sabe o que é sentir amor? Como que você sabe o que é expandir o amor? Quando, sabe? Você só vai saber a hora que você falar isso para você. Mas a partir do momento em que você tirou todos aqueles registros que te impedem de ser você, dos seus registros akáshicos, dos seus registros inteligentes. Que guardaram no cérebro da, das células, todas as células têm cérebro. Então, você precisa tirar isso da sua rede neural, você precisa tirar essas informações e mudar. Para que as suas glândulas voltem a funcionar bem, os seus chakras se ativem, volte a ser você. Aí você diz: te amo. Te amo entrando em você, sentindo vibrar o peito, o amor, o coração, o coração que eu digo é o peito. E o cérebro aceitando, né? E todos os seus neurônios, toda a sua. Porque a sua alma já é amor, mas você não percebe. E aí você sente, você regenera tudo isso. E diga gratidão. Sou grata. Sou grata porque eu existo. Sou grata porque eu sinto e me dou a oportunidade de crescer, evoluir e desenvolver a cada dia em mim. Eu sou em mim. Eu não quero mais ser em ninguém. Porque em ninguém eu não sou. Eu, sou, eu me escravizo no outro. E quando eu ponho outro, eu sou uma escrava do outro. E eu me liberto disso, tá bom? Então, nos dias 17, no dia 17 das 19h30 às 21 lá no meu consultório, essa palestra, encerrando com a energia fria ou com a radiestesia, vendo, né? Vocês vão perceber onde vocês podem ter algum implante. No dia 18 do 10, que é uma quinta-feira no dia seguinte, a mesma palestra, lógico que sempre muda um pouco, né? Mas o objetivo é o mesmo: das 15h30 às 17 horas, então das 15h30 às 17 horas, para quem não pode vir à noite, e à tarde para quem e à noite para quem não pode vir à tarde, então essas duas palestras. E aí vocês vão conhecer um pouco essa energia, vocês vão poder escolher se querem fazer ou não o tratamento, o curso. Ou tudo bem, desfrutem dela ao máximo e venham na próxima palestra, tá bom? Então, é no dia 18 do 10, na quinta, das 15h30 às 17 17h. Pessoal, compartilhe esse vídeo, tá? Vão lá no meu YouTube, A. Ah, como é que se diz? Se inscrevam, aperta o sininho, tá? Vamos, vamos agilizar tudo isso, porque chegou o momento das pessoas conhecerem mais a Armin E para retirar teus implantes, das placas, tudo isso, Dá uma ligadinha que a gente dá umas dicas, vamos fazer uma reunião só falando desse assunto. De acordo, se eu tiver nessa reunião umas 10 pessoas, eu vou dar todas essas dicas bem direcionadas. Bom, então, outro aviso, nos dias 27 e 28 do 10, radiestesia, imantada magnética. Ah, mas você usa algum instrumento? Não, a única coisa que eu uso são cristais e o pêndulo de cristal. Não uso ímã, não uso nada. Vocês vão ver o que acontece com o corpo de vocês. Cuidado com as pessoas que deram para falar isso agora. Eu falo isso já, gente, há muitos anos. Agora tem gente que resolveu falar a mesma coisa. Cuidado, tá? E nos dias 10 e 11 de novembro 15 dias depois, a energia fria vibracional curadora. Para quem quiser fazer os dois, vai sair um preço bem mais em conta, tá bom? Mas vocês podem escolher fazer um ou outro. Tem certificado, tem formação, tem tudo. Apostila. E o trabalho que é a medicina energética do terceiro milênio. Tem acontecido coisas maravilhosas. Vão lá no meu YouTube. Aproveitam, curtam o meu Face, né? A minha página, a página um também. E qualquer coisa, espero por vocês. O número do meu consultório, 996... Esse aí é o do meu celular, tá? 99675-5250. É o WhatsApp celular. 99675 e o do consultório é 29508343, código de área 11, São Paulo. Estou em Santana, bem perto do metrô. Brasil, 55. Né? Para quem for de fora, faço atendimento à distância, por Skype, pelo WhatsApp, como vocês preferirem. É só ligar e falarem com a Armin. Um beijo grande a todos, até a próxima quinta-feira e até segunda-feira, às sete e meia da manhã, lá na Rádio Mundial, vocês podem me ouvir, ou, ou no fim da tarde, na segunda-feira mesmo, às 18h30. Sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão a todos vocês, né? Namastê, sempre na luz. Até lá um beijo Leandro um abraço para você também Leandro saudade de vocês Na da Alejandra. da beijo para você também Messi. o Aleandro apareça lá com a Le... com a com a Leandro vai lá com a Alejandra que eu quero falar com... quero ver vocês estou com saudade vocês foram dos meus primeiros alunos né um beijo grande para todos